Olá Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos em um local muito sensacional. Cara, que local, Thaís? Tenso, faz né? Te faz e tempo que a gente não vai no local assim, cara? Então, tenso e ao mesmo tempo triste, né? Triste. Pessoal, hoje a gente estamos aqui em uma, um sítio, uma fazenda de um milionário, galera. Um milionário. A gente vai contar a história deste local. No, quando a gente vim de noite aqui fazer a investigação, né, Thaís? Sim. Porque teve algumas histórias que passaram pra gente, teve outras histórias. Então a gente precisa ver qual história é real, né, Thaís? Exatamente. Qual história é real pra gente não estar falando é, bobeira aqui para vocês e também acabar se complicando, né, Thaís? Uhum. Porque aqui era um local, de um, é uma fazenda de um, de um ex-milionário, né? Era um milionário, né, Thaís? Sim. E aqui, ó, tá a mansão dele. Tem mais coisas para cá, tem para lá, cara, tem muita coisa aqui para gente mostrar para vocês, galera. Primeiramente a gente vai aqui para lá do casarão da casa, né, Thaís? Sim. Vamos ver se, gente, se ela está aberta, se a gente consegue entrar na casa, se a gente consegue mostrar tudo para vocês. Cara, tô muito ansioso para entrar nessa casa. Eu também. Tô ansioso, galera. Tô, cara, tô até tremendo aqui de ansiedade para poder entrar naquela casa. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bora lá, Thaís? Vamos. Eu Acho que a entrada é por aqui. hein? Uhum. Ai, o portão aí, ó! Que susto! Que aqui, Olha só para vocês terem você ideia: é o portão, cara! Mas uhum. tá, aqui vai ter que ser bem rápido, tá? Tá ó, tem aranha aqui, não precisa subir uhum. novo, não. Tá Olha, Olha as iniciais, ó. É, não fala, né? Mas tem três iniciais. Eu vou aqui. falar só essa aqui, ó: Milionário, Milionário. que ele que era chamado. E lá, ó, JP. JP. Tem dois guardiões em cima da casa. Sim. Que casão! Olha isso, galera. Gente, eu tô emocionado. Estou até sem palavras. E então, cara? Gente, olha esse casarão. O casarão é muito antigo, pessoal. Muito antigo. Lindo, lindo. Gente, eu acho. Okay, você mostra ali pro pessoal ver. Olha lá. Tem muita coisa, Tem galera. Tem muita coisa aqui nessa fazenda. Olha essa escadaria. Olha isso, cara. Meu Deus. Mano. É de verdade? E ele era conhecido como milionário, né, é. Thiago? O pessoal chamava ele de milionário. Não era porque ele tinha dinheiro, lógico Não. ele também tinha dinheiro, mas o apelido dele, o pessoal chamava ele de milionário. Até mesmo por isso que tem a inicial lá. Sim. É, milionário. A fazenda chamava Milionário é. e ele colocou a inicial dele, JP. É isso. É de verdade, mano? Então. Olha Cê isso, é gente. Doido, mano. Olha Meu isso. Meu Deus. Olha, não, só, só, Gente, só, olha essa vista. Só pra galera ficar ansiosa. Olha isso, galera. Não, quem tá ansioso sou eu, já. Eu então, tô louco. Vamos pra entrar, entrar pra ali. dentro, já. Deixa eu primeiro. só dar uma olhada aqui. Vamos. Primeiro, nossa... Tem escadinha ali, ó. Olha que altura aqui. Ai, tem mais coisa ali, ó, Tem. Tem uma sacada ali. Nossa. Se liga, Thaís, ó. Isso aqui é de rede, filho. Aham. Uhum. Aquelas redes. Ah. Nossa, cara, que louco. Licença. Licença. Meu pai amado. Olha. É inacreditável. Gente, olha. Essa sala. Tem dois porcos, Thaís. Olha lá. Uhum. Que luxo que não era essa casa, Thiago. Nossa Senhora, cara. Olha o tamanho disso. Vamos ver por aqui? Vamos. Banheiro. Vixe Maria, tem uma porta fechada. Pra gente Olha os detalhes. Cheio de teia de ar, é Alto o banheiro, né? Alto pra caramba. E esse aqui, cara? É, eu tô comendo esse pó tem. Tá trancado? Pega. Opa! Pode ser o Zoro mas do Dupu, que susto, Bom, ó. Eu levou um Bom, susto também? Um... Fala que é Então. A caixa ali tem dar um bagulho. Ou aqui era um quarto ou era um escritório. Então. Mano, que local, cara. Que local sensacional. Mano. Top, né, Tiago? Muito top, velho. Muito top. Você acha que aqui vai ser um quarto ou de um escritório? Então, não sei. Acho que é um quarto. Aqui devia ter uma porta. Um poderia tá ser uma, uma suíte, suíte, né? Poderia ser uma suíte também. Vamos ver o que vai agora. Ah, eu vou falar pra você que aqui que era é a suíte, tá? Aqui vai um o quarto, o closet. Ou uma sala aqui, né? Grande, né? Grande, cara. Gente, pelo que a gente tá sabendo Olha daqui, a gente não pode nem dar muitos detalhes ainda, porque pode ser até perigoso pra nós, né, Tiago? É, pessoal, a gente vai procurar saber certinho, hoje a gente vai explorar pra mostrar pra vocês. Vamos procurar saber certinho pra poder é, passar a história Uma que aqui que foi falado pra gente é que tá na justiça. É. Então a gente não conseguiu nem falar com ninguém pra gente estar tá aqui num, nesse local, né, Thiago? Porque tá com ordem judicial, tá apreendido. Pelo seis, que a gente. Vocês viram no começo do vídeo a é entrada da casa, né, velho? Tá tudo abandonado. Gente, essa casa é gigante. Olha isso aí, Barulho. Não, pode ser os bichos, mas tem, tem, tem forma que o bagulho é né, Olha aqui. Ó, da pé? Não, não, olha aqui, ó. Umas ah. marcações. Mmjc. MJC. O... Cara, eu vou falar para você o que, que é isso aqui, tá? O que? Isso aqui deve ser senha de. Pode ser. De alguma coisa, tá? Banco. Aqui devia ficar alguma coisa aqui, ó. E, e ficava escondido isso aqui, tá? Sabe o que, que nós pode fazer? É. Anotar esses números aí e jogar na Mega. Vai que dá sorte. Eu vou tirar uma foto, cara. É, né? Não custa nada a gente tentar jogar zero. na Mega. Tá de merda. Tá, claridade, né? Eu tenho que assim, eu... é. Aí. <risos> Vamos jogar na Mega, pessoal. Vamos jogar na Negro. Vai ver. ficar que rico. É, vai pular? Nossa, já pensou ganhar? Ah, tem é. é uma varanda, Thaís. E que varanda, né meu filho? Olha o tamanho do Olha essa olha, olha a vista dele. Meu Deus. É. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Sensacional. Vamos que tem muita coisa para nós conhecer aqui tá. ainda. Deixa ver se é outra suíte. Nossa, mas que só tem suíte. Olha, tem por que, que, tá ele, por que, que ele tá arredondado assim? Então cara, Será que é negócio de água quente? Oh, tá isso. Parece é um barilho, é, parece que é metal. É um barril. Que susto, o que, que é aquilo lá em cima? É um morcego morto, cara. É, desempanado. foi relaxa. Puxa um aí, editor, para ver. Parece que ele tá empanado. Esquisito, né? É. Thiago, parece que tinha alguma coisa ali, cara. Olha aqui na câmera como tá diferente a cor, ó. Nossa, velho, tá mesmo. Será que tinha alguma coisa escondida aqui? O piso, né? É. Tira a lanterna. Ó, tá vendo? Dá pra ver aqui, Dá, né? uma cor diferente, ó. Esse aqui, pessoal, ó. a gente tá falando desse quadrado aqui, ó. É, é uma cor diferente. Tá. Será que tinha alguma coisa ali? Arrumaram? Não sei. Arrancaram? Aquela senha lá é, é estranha. Uma das coisas que foi falado para nós é que tinha, não é passagem secreta que fala, como chama? É, tinha um... Hum. Esqueci o nome hum, da... pessoa. Né, é isso, aqui. é um, um subterrâneo. Diz que tem alguma coisa assim. Olha é essa coisa aqui. Uh -uh. Gente, é, isso daqui era casa de milionário de muito dinheiro. Ó, aquela parte lá né, é tudo onde era armado, tá? Aham. Uh -huh. Né? Sim. Ou branco era onde era os armários. E aqui? É uma dispensa. É uma dispensa. Pensou, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu amo a família. Muito grande. Aqui era é uma pia. Olha os detalhes dessas, dessas paredes. Olha. Os detalhes desses, dessas paredes. Nossa, esse que Ó, tem que casa. presta atenção aqui. Tá vendo? Tá estourando, né? Ah, tá mesmo. Caraca, E essa porta, hein? Uhum. E parece que as portas foi toda arrombada. Né? Foi. Nossa, cara. Essa casa não acaba mais, mano. Nossa, será é um labirinto. Olha aí o desenho. Olha. Aqui eu acho que era é um escritório. Provavelmente era um escritório. Um armário. Aham. Que local sensacional aqui. Top demais. Uma cadeira, Thiago. Aham. Uhum. Banheiro. Quatro banheiros? Nem sei, já perdi até as contas de quantos Tiago, essa parede tá estufada. Tá, parece que tá estourando. Bate Esse assim, ó, pra ver que ela tá louca. Nossa! Viu? Pode ter coisa aí também, sim, tá? Sim. Quando Vamos volta aqui em volta da casa. Ó, o um tanque aqui. Ó, o tanque. Fechado. Fechado. Uma acho uma que volta, aí né? vai dar naquela, naquela área ah, que a gente ali, tá. Né? Tem muita coisa aqui pra nós ainda, ó. Tem ali, tem. tem lá, tem lá, tem outro negócio ali. Nossa Senhora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá pega! Vi só as pernas. Eu per... eu, cara, eu achei que tava caindo coisa na minha cabeça, velho. O que, que é? Eu acho que é o urubu. Ah, mas é. não dá pra passar não, Tiago. Eu achei que tava caindo esse negócio tá na cabeça. Vou velho. por aqui, ó. Olha lá, ele saiu, ó. uma coruja. Ah, coruja. Tá olha o banco, Thiago. Nossa. Thaís, até que devia ser coisa mais lindo. Deveria. Ali a fossa, ó. É. Olha lá o urubuzão lá em cima. Da casa. Cadê? Nossa, olha lá o bichão, ó. Vamos sair ali no portão que nós temos que ver mais. Ou sai por ah, aqui, tá. ó. Então acho que dá pra dá sair, pra por, sair aqui. por aqui Mas, então vamos fazer o seguinte Cara, pra esse vídeo não ficar um vídeo tão longo Tão, né, muito grande ah, Tem outra casa ali, pessoal Tem outra casa, tem as outras partes Tem muita coisa aqui, ó, tem lá, Sim. lá, lá Tem muita coisa aqui que a gente vai mostrar pra vocês Só que a gente vai gravar outro vídeo E vai sair amanhã lá, Aqui no mesmo, mesmo horário, galera No canal pra vocês assistirem E aí, Thais, o que, que você achou dessa casa, cara? Nossa, gente, ela é sensacional Imagina isso aqui de noite Cara, com certeza que esse é, aqui é assombrado Mano, Com certeza. Você acha que o milionário assombra? <risos> claro. Galera, nós vai descobrir a história certa disso aqui, pra gente não falar bobeira para vocês. Sim. E a gente vai voltar à noite aqui para poder investigar, galera. Todo Pessoal, tem isso. muita, muita coisa aqui, ó. A gente vai tentar gravar mais um vídeo e mostrar tudo no outro vídeo para vocês. É isso aí. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Fica ligado aí no, no vídeo de amanhã que a gente vai mostrar as outras fortes pra você. E tem mais uma casa ali. Será que lá tem o um esconderijo do milionário? Vamos ver.